Boa noite pessoal Hoje mais uma live do nosso Live no Chico Um convidado especial Maxwell Severo De Palmelo, Goiás Centro Espírita Luz da Verdade Boa noite Antônio Vamos aguardar o nosso convidado Maxwell Bandir, meu, meu amigão, um abraço Pessoal, Palmelo é a cidade espírita brasileira, considerada a cidade espírita brasileira né? Vamos saber hoje com o Maxwell por que, né? Que Palmelo, em Goiás, é, tem esse título de cidade espírita né? Por que será, né? O Maxwell entrou Boa noite, Maxwell Boa noite, velho. tudo bem com você? Tudo bem, meu querido, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. Como é que tá o áudio aí? Tá chegando bem ou, ou tá posso bem. colocar um fone de ouvido? Tá, tá bem, pra mim tá chegando bem. O meu tá chegando bem aí pra você também? Tá sim, tá sim. Bom, pessoal, não vamos ver há muito tempo, porque hoje o nosso convidado é Maxwell Severo, né? Ele é de Goiás, do Centro Espírita Luz da Verdade, em Palmelo, né? E o Max, obrigado, Max Maxwell, por ter aceito esse nosso convite, participar da nossa live no Chico. E muito obrigado, viu? Que é isso. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de estar aqui com você, um amigo muito querido. Eu acompanho aí as atividades do Chico Xavier, né, do Cisco de Amor. É uma alegria estar aqui. As palestras do Tato, né? Isso, é, o Tato é nosso parceiro aqui. Ô ah, Maxwell, antes da gente entrar né, no, nosso, no nosso tema, né, é, Palmeiras, Cidade dos Espíritos, a gente queria saber como é que você chegou na doutrina, se você vem de uma família espírita, né, como é que foi a sua história, é, para você estar hoje como espírita? Né? Tudo bom. Bom, me chamo então Maxwell né, Severo da Costa. Eu nasci em berço espírita. A minha família era católica, meus pais, meus avós eram católicos e morava uma cidade aqui chamada São Miguel do Passa Quatro, é Goiás e aí, Ivair a minha avó estava grávida e estava com dificuldades correndo risco de perder o bebê e aí ficou sabendo que em Palmelo havia tratamento espiritual, tratamento de cura espiritual, veio a Palmelo participou do tratamento e foi curada e aí ela ficou muito grata à cidade, mas não pôde morar aqui, voltou para Passa Quatro. Numa gravidez seguinte, ela precisou vir para Palmelo para participar, passar pelo tratamento né, para não perder o bebê. E aí nasceu o seu último filho, que é o Barçanuf, que é o meu pai. E aí eu... o que acontece? Eles ficaram assim tão felizes... E vai, de, de ser curado duas vezes, e aí venderam tudo que tinha em Passa Quatro, compraram uma chácara aqui, uma casa aqui, e começaram a viver em Palmelo e se dedicar às atividades do Centro Espírita Luz da Verdade. E aí, assim, é, minha família se tornou toda espírita, minha avó teve cinco filhos, os últimos dois filhos, da minha os três primeiros filhos, têm nomes relacionados à Igreja Católica. José, Maria, eh, Maria de Nazaré, os três primeiros. Os dois últimos filhos da minha avó já têm nomes em homenagem à doutrina espírita, que é Maria Madalena, a mentora do Centro Espírita Luz da Verdade, e Barça Nufo, em homenagem a Eurípedes Barça II. Que legal, Marcelo. Então, é, é, já era destinado a, a ser espírita, né, cara? Já nasceu aí em Palmelo. Que, assim, é, o nosso tema é, então, é, é, é Palmelo, a cidade dos espíritos, né? Eu até deixei meio assim lá na hora que eu divulguei, porque será, né? E aí a gente queria que você contasse, então, essa história de Palmelo, nessa né? cidade tão é, é, importante, né, para nós espíritos, para cenário nosso aí. Quem foi Jerônimo Cândido? É, Gomide, né? A influência que teve é, Eurípides Barçanufo na construção, né? De todo esse, esse, esse centro da luz da verdade, dessa comunidade que vocês vivem aí, né? É isso aí que a gente gostaria de saber, Maxwell. Ah, tá bom. E vai, antes de falar um pouquinho sobre Palmeiras, sobre essa história, a relação da cidade com Eurípides Barçanufo, né? Tem um livro aqui, ó. Palmelo, a cidade dos espíritos. Olha que legal. É escrito pelo Barçanufo de Palmelo, que tem uma imagem da nossa casa espírita. Tá vendo que legal? Eu, eu, e aqui eu, eu, tem o... Só, só pra essa, esse, o centro vem, então, primeiro foi construído o centro e a cidade, então, foi... Nossa, que legal. Isso mesmo, isso a mesmo. Isso no, é... A gente vê isso no catolicismo, né? A igreja faz a igreja e a cidade vai. E, e Palmelo, então, é diferente. É, é, foi o primeiro centro espírita e os espíritas, então, foram é, se mudando aí para Palmelo. É isso mesmo, é isso mesmo. Via de regra, as cidades brasileiras nascem em torno de uma igreja católica. Palmelo nasceu em torno de um centro espírita. O Centro Espírita foi fundado em 1929 e a cidade foi emancipada politicamente em 1953. Então, apenas 24 anos depois do Centro Espírita é que veio fundar a cidade politicamente. né? Mas o povoado já foi é, se formando ao redor do Centro Espírita. Agora, é interessante, vai. E assim, aqui ao lado de Palmelo, nós temos uma cidade muito católica, que tem mais de 300 anos. É então, uma cidade antiga, bem antiga. Uma cidade que era rota para rota o pessoal que vinha de Minas e de São Paulo para a capital do estado, Goiás Velho, hoje, hoje chamado de Goiás Velho. Então era rota. Era rota do Sal, que era uma iguaria muito... Muito cara, na época, era uma, a rota era aqui. E aí, como era rota, muitas pessoas, principalmente de São Paulo, quando passavam por aqui, se encantavam pelo lugar, porque é uma terra muito boa para se plantar. Então, muitos paulistas começaram a fixar a residência por aqui. Então, nós tínhamos a cidade que é Santa Cruz, aqui do lado, e uma imensa fazenda, né? E nessa imensa fazenda foram chegando esse pessoal de São Paulo E foram construindo pequenos barracos Mas até então não tem cidade, é uma fazenda Só que muitos desses paulistas tinham conhecimento da doutrina espírita Nós estamos falando de 1922, 1923, vai. E aí, como eles conheciam a doutrina começaram a ler o Evangelho nas casas uns dos outros. E isso começou a ser é, rotina, rotina. Só que chegou um momento, Ivair, em que eles tinham a ambição de, de crescer com esse movimento espírita, mas para isso acontecer, teve a ajuda de um personagem muito importante, esse. Essencial para a gente contar a história de Palmelo. Esse personagem é o seu Jerônimo Cândido Gomidi. Seu o Jerônimo Cândido Gomidi, carinhosamente chamado de Jerônimo Candinho, foi aluno de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, Minas Gerais. Só, né, Jerônimo... Só né? <risos> isso aí. Era... Ivair, seu Jerônimo é. era do, um dos alunos que mais se destacava no colégio ele chegou no colégio Allan Kardec colégio espírita é, já com uma idade avançada, ele era mais velho que as outras crianças Como é que é que, é? Esse, esse colégio foi fundado por Eurípides Barçanufo esse é Allan isso, foi a primeira escola espírita do Brasil fundado por Eurípedes Barçanufo que é o colégio Allan Kardec se chamava Liceu Sacramentano, e aí depois, sob a orientação espiritual, passou a se chamar Colégio Allan Kardec, e que tinha, Ivair, uma das melhores... era um dos melhores colégios do Brasil à época. Porque ele já aplicava ali toda a metodologia de pestalose. Então, imagine, Ivair, 19, 1910, por aí... As escolas eram na base da palmatória. É, <risos> não é do seu tempo, né, Ivaí? Mas era na base da palmatória. Não, não. No nosso tempo, né? Era é. na base da palmatória. Já o colégio Allan Kardec, a pedagogia que reinava ali era a pedagogia do amor. Porque Eurípedes Barçanufo já conhecia Pestalozzi de sua última encarnação. Então, ele já tinha convivido com Pestalozzi, né? e aí ele traz para o Colégio Allan Kardec a pedagogia do amor, funda a Escola Espírita. Jerônimo Candinho foi um dos seus alunos, um dos que mais se destacaram. Tinha uma relação muito íntima, Eurípedes e Jerônimo Candinho. Jerônimo Candinho aprendeu tudo com o professor Eurípedes. A importância da educação, a necessidade da mediunidade... Tanto é que por onde o seu Jerônimo Candinho passou, ele fundou uma escola e uma casa espírita, porque ele Bom, sabia que era. Eu só ah, pedi um minuto, só, só um minuto. Tem uma pessoa aqui. À vontade. Ó, oh, é você. Silvia Dourado, síndrome do pânico, não vivo, sobrevivo, tenha piedade de mim. Olha, minha irmã, né? É, é... O que que a gente pode estar tá falando? Assiste a nossa live, né? Procura ficar em comunhão, procura pensar em Jesus, né? E esse sentimento, manda pra longe sentimento de, de, né? de coisa ruim, a gente vai procurar, é, tá levando coisas boas, palavras boas pra você. E, e depois a gente procura entrar em contato, né? Tem o O Soel aí do, do Centro Espírita Luz da Verdade de Goiás, Palmeira e nós aqui do Centro Espírita Chico Xavier, tá? Logo alguém vai te entrar em contato e vai procurar saber, tá bom? É porque ela pôs aqui, Marcos. Eu tô. Tá valendo e não tá. É, né? a gente vai procurar, então, ela tá entrando em contato, né? Como que é o nome dela, Ivaí? Silvia. Já me sumiu Sílvia, aqui. Silvia, um viu? abraço para você, Silvia. Ó, ela? Quem sumiu aqui? Mas é Silvia, Marcos. Silvia. Um abraço, Silvia. Continue conosco. No final, aí, a gente vai falar um pouquinho do tratamento que acontece em Palmelo. Se, se, se você tiver interesse, participe conosco, viu, minha querida? E tem aí o Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, que também está pronto para lhe atender. Muito bom. Então, a gente... Ah, alô, Silvia Dourado. Um abraço, Silvia. Silvia Dourado. Oi, Ivair. Então, continuando a história, né? O... Seu senhor Jerônimo Candinho se destacava muito, né? aprendeu sobre a mediunidade, educação, a importância da educação. E aí, interessante, o Eurípides Barçanuf desencarnou muito jovem. Desencarnou em 1918. Ele, ele, ele sofreu daquela da, da gripe suína, né? como é que foi? Da gripe. Gripe espanhola. Gripe é, é espanhola, é. Foi em primeiro dia. De... Ele faleceu em primeiro de novembro, né? O orientação novo da gripe isso. espanhola. Né? Ele foi vítima da gripe espanhola, né? Vítima da gripe espanhola. Vítima da gripe espanhola. Ele, porque na época nós não tínhamos o conhecimento que tem hoje. Então a gripe espanhola foi uma pandemia assim como a que a gente enfrenta hoje. Mas hoje a gente já sabe da necessidade de isolamento, né? Temos mais facilidades quanto a isso. É na época é. a gente tinha... A desinformação era ainda maior, então as pessoas continuaram levando uma vida normal. Eu li um artigo a respeito disso um tempo atrás, e vai. E na época é, existia muita desinformação. Então isso contribuiu para a morte de muitas pessoas, viu? Inclusive um deles, é Eurípedes Barçanu. Contraiu a gripe espanhola e mesmo assim não deixou de trabalhar. Continuou atendendo e atendeu até o seu último suspiro. Quando, Antes do Eurípedes. Barzanu desencarnar e vai. Ele, ele já sabia, viu? Espíritos da envergadura de Eurípedes Barçanufo já tem conhecimento do seu desencarne, já sabe quando será, inclusive até como será. Eurípedes Barçanufo, conversando com o seu Jerônimo e o seu Jerônimo contou isso para o Salu José Martins, que é um morador aqui da cidade de Palmeira, no banco da Praça Central. E aí ele contou assim para o Salu que estava conversando com o seu Jerônimo na rua. E o oh, seu Jerônimo estava conversando com o Eurípio, em sacramento. E Eurípides disse assim: Jerônimo, eu já estou quase desencarnando, e quando isso acontecer, você tem uma grande missão em Goiás. Então você vai para Goiás. E aí o seu Jerônimo disse: falou da seguinte maneira: Professor Eurípides o senhor está atacando susto na gente. Essa Não. é a expressão que ele usou. Você está atacando é, susto zero na zero gente. era um mineiro, né? Eles eram mineiro. É. Ele tinha 38 anos, né? Eurípides Barçaduco é. tinha 38 anos, muito jovem. Deus, morreu jovem. E aí, o, o Eurípedes desencarnou e o seu Jerônimo, tudo que ele fazia, culminava na ida para Goiás. Interessante, né? Ele acabou indo para Goiás, chegou em Goiandira, lá em Goiandira fundou uma casa espírita, fundou uma escola... Depois que ele saiu de Goiandira, ele foi para Caldas Novas, na Fazenda do Pico, município de Caldas Novas, a cidade de águas termais, né? Que muitos paulistas, eu sei que muitos paulistas aí vêm para Caldas Novas para aproveitar essas águas termais. E aí, ele foi para a Fazenda do Pico e continuou o seu trabalho. O seu Jerônimo Candinho era chamado de curandeiro, de benzedeiro, porque ele é. utilizava a mediunidade para auxiliar as pessoas. Inclusive, vai o seu Jogão Candinho foi, foi processado por mais de 10 vezes por exercício ilegal da profissão. É, é a perseguição, a tal da perseguição, né? É, mas ele, mas ele foi absolvido em todos os processos porque ele nunca cobrou nada de ninguém. Ele era receitista, ele pegava no pulso do paciente e receitava o remédio. Mas, Marcelo, antigamente, eu lembro mesmo em São Paulo, que eu morei em São Paulo, você ia, você não, dificilmente minha mãe levava a gente no médico, é né, porque tinha um farmacêutico tinha uma farmácia, ele era o nosso médico. E ele receitava, né, as, as receitas. Era comum antigamente isso, né? Era, Aham, era muito comum. Mas eu, aí o seu Jerônimo receitava utilizando-se da mediunidade. É ele, é, ele já no caso não era, não, não era farmacêutico, não tinha médico. Não, não, não. não, não através da mediunidade, né? Aí... Isso. E aí, Ivaí, agora a gente está falando de Eurípedes, falando do Jerônimo, e onde é que entra Palmelo nessa história? É, onde é que entra o Palmelo? Porque eles estavam aí em Minas, né? No caso, eles eram de... Sacramento, Minas, Sacramento, Minas Gerais. Minas Gerais, é. E Palmelo... Aí, aí Eurípedes, antes de, de desencarnar, então, pede para seu candinho vir para Goiás, é isso? Olha, vir para e... Goiás, você não falou que era para ir para Palmelo, mas falou para ir para Goiás, até porque Palmelo era. não existia, né? Não existia Palmela ainda. Era uma fazenda, né, Marcelo? Era. É. Uma fazenda, e, e tinha o um nome de fazenda Palmela. Palmela, é. Fazenda palmela, palmela. Porque tinha um capitão aqui, o capitão Caetano, que era português, que chegou aqui e ganhou essas terras, então, e o capitão Caetano é da Vila de Palmela, em Portugal. E aí ficou conhecida como Fazenda Palmela. E aí, vai, então vamos lá, vamos, relacion, vamos ligar aí Jerônimo Candinho com Palmelo. É. Então, nós já sabemos a história do seu Jerônimo, aluno de Eurípedes, depois mudou-se para Goiás e continuou os atendimentos. E agora vamos para a história de Palmelo um povoado que foi surgindo com a chegada dos paulistas, principalmente, conhecedores do Evangelho e conhecedores da homeopatia. E aí, olha que interessante, vai. Chegou em Palmeira um senhor chamado Francisco de Paula, trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos. Seu Francisco de Paula começou a observar alguns fenômenos, alguns fenômenos estranhos aqui. Fenômenos de espíritos que se manifestavam Utilizando a mediunidade das pessoas Utilizando principalmente os, o efeito físico dos médiuns Paranormais então, Isso, atividades paranormais Na sede da Fazenda Palmela é, Ouvia-se durante a noite Correntes sendo arrastadas Gritos de, de, de escravos Mas não tinha mais escravo na época mas tinha os espíritos dos escravos, né, que ainda estavam por ali, muitas é. vezes buscando ajuda. É. E aí, na, na época, ainda não havia uma casa espírita, havia o um estudo do Evangelho, e eles não sabiam como proceder. O seu Francisco de Paula, o seu Francisco de Paula observando isso, lembrou-se de quando ele esteve em sacramento. Antes do professor Eurípides desencarnar, ele teve em sacramento para o tratamento de um familiar. E lá em sacramento ele viu Eurípides Barsanú realizando os tratamentos espirituais com o que nós chamamos hoje e eles também chamavam a época de corrente magnética, que é o magnetismo aplicado à desobsessão e ao tratamento. Os médios de mãos dadas, ligadas e os espíritos eram atendidos ali de forma coletiva. E aí, o Francisco de Paula, vendo a manifestação dos espíritos aqui na Fazenda Palmela, disse: Olha, nós precisamos fazer assim como Eurípides Bersanuco fazia lá em Sacramento. Mas ele não sabia como proceder, porque ele não era, era espírita a época que ele foi lá. Ele não foi lá como trabalhador, ele foi lá para ver, para levar o familiar que estava doente. Buscar um tratamento, né? Buscar um tratamento. E aí, olha que interessante, vai, olha que interessante. Teve uma, A cidade vizinha aqui, que é Santa Cruz de Goiás, tem uma festa tradicional que é as Cavalhadas. Os Mouros contra os Cristãos. Uma festa muito badalada na época. E aí, o Francisco de Paula estava nessa festa, e estava também na época uma senhora eu não me lembro o nome dela, eu peço perdão, eu não me lembro o nome dela, nós podemos consultar isso na, na, nos registros da Casa Espírita. Essa senhora, se eu não me engano, Maísa, Maíra, algo assim, essa senhora, Maíra, havia sido médium de Eurípides Barçanufo lá em Sacramento. Nossa, e aí cara, o Francisco cara, de... É incrível, <risos> é incrível, né, cara? Olha, é, é mais... Que legal. Aí o Francisco de Paula viu ela e reconheceu, falou, senhora... Trabalhou com Euripides não na verdade? Ela disse, não, sim, trabalhei, fui médium lá. E aí ele disse assim, não, então eu preciso da sua ajuda. É porque nós temos umas manifestações de espíritos ali na sede da Fazenda Palmela, nós precisamos fazer uma corrente magnética, assim como vocês faziam lá em Sacramento. E aí eles foram lá, ela que conhecia o método de desobsessão, explicou, ensinou para as pessoas, para os médiums, e fizeram, a primeira corrente magnética, o primeiro atendimento aos espíritos ali. Agora, será que essa mulher chegou aqui por acaso? É, e o que engraçado gênio. é que a primeira reação nessas situações, assim, mais na época, era o povo abandonar o local. Gente, é mal assombrado. Né? <risos> Ouve-se pode Vamos abandonar isso aqui. E, e talvez viraria até o, uma série de fantasmas. Aí também. Mas você vê que as coisas foram tão né, planejadas pela espiritualidade que acabou atraindo né, médios mesmos, para que se formasse aí na cidade, né? Essa coisa do espiritismo, né, Maxwell? Exatamente, vai, exatamente. E aí começaram então a prática do atendimento aos espíritos aqui na cidade. Na cidade de Palmeirão, não, na Fazenda Palmela. Né? E olha que interessante, aí, que, aí vai entrar agora o seu Jerônimo Cadinho na história. Porque um dos, dos paulistas, que, que eram um dos, dos cabeças do movimento espírita aqui na época, né? um daqueles que se destacava, que buscava, que... é o seu Josino Cândido Branquinho. Tinha um amigo dele aqui em Palmela, que estava com problema de visão. E aí o seu Josino falou assim, olha... Nós podemos ir lá em Caldas Novas e consultar o curandeiro que tem lá, que é o seu Jerônimo Candinho. Já ouvi falar muito dele. Isso, isso deve ter sido assim, 1926, 1927. Então já havia as atividades espíritas aqui, mas nas casas das pessoas. E aí o seu Josino levou esse amigo até, até o seu Jerônimo Candinho, na época de carro de boi, né? a cavalo. Chegando lá, o, o seu Josino começou a conversar com o seu Jerônimo e falar que conhecia a doutrina espírita, que realizava atividades mediúnicas lá, e o seu viraram amigos, o seu Josino e o seu Jerônimo Candim viraram amigos. E aí, Ivaír, o, o, o amigo do seu Josino foi atendido e foi curado foi curado do processo de cegueira que ele estava enfrentando. Voltaram para a Fazenda Palmela. Felizes de terem feito essa amizade. E aí um dia, estava tendo o seguinte, muitas manifestações dos Espíritos, e também uma certa perseguição da Igreja Católica na época. Porque nós estamos falando do século... É, nós estamos falando de 1920 e poucos. Então, infelizmente, tinha sim é, as perseguições. Hoje não tem mais, de maneira alguma. Mas antes tinha. E aí, Vair, é, o São Josino juntou com os, com os amigos foram lá no seu Jerônimo para pedir uma orientação com relação a isso, porque eles queriam fundar uma casa espírita. E aí o seu Jerônimo Caninho falou assim, olha, hoje inclusive é dia de orientação espiritual por meio da psicografia. Então convido vocês a ficarem conosco até o horário do trabalho, se tiver alguma orientação vocês vão receber. E aí a médium que, que psicografava à época era a Francisca Borges Gomid, a carinhosamente chamada de Dona Chiquinha, esposa do seu Jerônimo. com Uma mediunidade impressionante. E aí, a dona Chiquinha, no, no trabalho de orientação, psicografou uma orientação para a equipe da Fazenda Palmela, dando todas as coordenadas para a fundação do Centro Espírita Luz da Verdade. Deu o nome da Casa Espírita que deveria ser fundada, a localidade exata, falou dos acontecimentos... É, com os Espíritos que estavam tendo ali, tudo. E no final, o Espírito que assina a mensagem é Santo Agostinho, pela mediunidade da Dona Chiquinha. E nessa mensagem, inclusive, fala dos trabalhadores espirituais, inclusive a mentora da casa, que é, no caso, é... Maria Madalena. Eu queria te perguntar, e aí como que, que, né, é, que... Eu sei que você mesmo falou pra gente... É, Pela do Tato, que a gente conversou, que Maria Maria Madalena é a mentora né, do, do Centro Espírita Luz da Verdade. E aí, essa história também, a gente está tudo tá, ó, curioso aqui. Então, e aí, então, com a mensagem em mãos, essa equipe retornou ao, nosso, ao seu povoado e falou: nós vamos então fundar o Centro Espírita Luz da Verdade. Fundou o Centro Espírita Luz da Verdade em 9 de fevereiro de 1929. Na época, não era uma construção, era, era um, uma casa de palha. Essa, olha que interessante, vai. Essa casa de palha foi derrubada algumas vezes. Um homem, descendente de escravos que morava na mata, obsediado, durante a noite, ia lá e derrubava a casa de palha, que era o centro espírita destinado às atividades espíritas. E aí, o pessoal daqui que foi lá, ia lá e arrumava. No outro dia amanhecia caído. E aí eles foram e falaram assim: vamos ficar aqui de tocaia, para a gente pegar quem está fazendo isso. E ficaram esperando. De repente sai o negro da mata, descendente de escravo, para derrubar o centro novamente. Nesse momento, o, o pessoal, né, o seu Josino e sua equipe, foram lá e capturaram ele, amarraram ele. Depois de amarrar ele, não sabia o que fazer, porque ele estava transtornado, estava obsediado. É. Depois de amarrar. Falou, e agora? O que nós vamos fazer com, com esse homem? E aí, o, o Sr. Josino disse, bom, vamos colocar em prática o que a gente aprende com a doutrina espírita. Vamos aplicar passe. E aí começaram a aplicar passe nesse sentido. Foi tudo num processo, até ele ajudou no processo de criação também, de construção, né? ir. ele se tornou o primeiro zelador da casa espírita, porque ele foi curado da obsessão ali. É, e que se tornou que... o zelador da casa espírita. Agora, vamos lá, vai. Seu Jerônimo Cadinha ainda está lá em Caldas Novas. Triste, porque está enfrentando diversos é, é, processos na justiça de exercício legal. A esposa dele psicografou da criação do centro, Luz da Verdade. Na verdade, ele, ele, só que ele não ficou em Palmeira, ele estava... Essa psicografia aconteceu lá na Fazenda do Pico, em Caldas Novas. Caldas Novas. Aí ele continuava em Caldas Novas. E é a que ele tinha né, com o um amigo, que foi então criado o Luz da Verdade. Né? Isso. E o então, não tinha chegado em Palmelo ainda. Seu Gerônimo não, Seu Jerônimo. só chegou em Palmelo em 1936. Ah, tá, ele chegou depois. Chegou depois, ele chegou depois. Porque foi o seguinte: como é que ele foi para Palmelo? Bom, ele estava lá em Caldas Novas e começar e assim, muito triste de ter que responder todos aqueles processos. E aí, um belo dia, ele falou assim: quer saber? Eu não vou mais atender. Se o pessoal não quer que eu atenda, eu não vou atender. E foi embora, foi para o meio do mato, para não atender mais as pessoas. Aí olha que interessante, chegou um senhor e bateu lá na casa do seu Jerônimo Candinho no meio do mato. Então não tinha placa de centro, era a casa, eu não estava atendendo mais. Bateu lá, e o seu Jerônimo foi lá e abriu. Aí o senhor falou, é aqui que mora o seu Jerônimo Candinho?" Ele falou, sim, sou eu. Não, é porque me mandaram aqui Eu estou com um problema de obsessão não sei, foi contou a história e disse que precisava de ajuda E aí o seu Jerônimo Candinho falou Não, mas quem te mandou aqui? Aí ele falou, ah, foi um senhor baixinho De bigodinho Que usa um chapéuzinho <risos> De bigodinho Era o seu Eurípides Barçalufo Já desencarnado Olha. Né? É. Que Se manifestou Mostrando para o Jerônimo Candinho Que ele tinha que trabalhar que não podia abrir mão do trabalho. E ele acabou indo para Palmelo em 1936, chegou em Palmelo pela liderança que tinha, se tornou presidente da Casa Espírita, do Centro Espírita Luz da Verdade. E aí, daí em diante, ele começou a trabalhar pela emancipação política da cidade também. A cidade foi crescendo. É, você me contou que ele, ele era um pouco machista, assim, mas não é que era, aquele povo daquela época era, né? A gente... Eu até eu falo para minha esposa Os nossos pais, eles têm um pouco né, dessa coisa E hoje já a nossa geração já perdeu um pouco disso E aí a questão de Maria Madalena Então ser a mentora do, do, do Ser Espírita Luz da Verdade Houve um conflito aí dessa, dessa questão e, ou não? Então, então vai é que interessante O senhor Jerônimo Candinho Era um homem assim, de, de, de poucas palavras Sistemático, firme nas suas posições Nas suas decisões Então era firme tinha que ser, né? Tinha que ser. Essa questão. Aí, assim. Então é um homem que nasceu em 1889. Então não é comum, né? Não era comum na época ter uma mulher como superior. né? Hoje, graças a Deus, praticamente todas as mulheres já são superiores a nós em tudo, né, Ivai? É sempre. São a nossa. Mais... Sempre a última palavra é a nossa, né, Márcio? É, sim senhora, isso aí. Sim, senhora. Sim, exatamente. É, mas... graças, graças a Deus a, a mulher hoje ocupa a posição que lhe é de direito, que é a posição de destaque. Né? Não, não há de se ter diferenças entre homens e mulheres nesse sentido. Né? As mulheres merecem essa posição de destaque porque elas realmente se destacam. Né? Graças a Deus nós temos os movimentos que lutam pelos direitos das mulheres. Haja visto que Jesus apareceu para Maria Madalena né? Então, pois é, pois é. Apareceu para João, né? Foi para Maria Madalena. Olha só, aí Então, essa questão. Seu Jerônimo Candim ficava, assim, relativamente intrigado por ter como superior Maria Madalena uma mulher. Mas ele aceitava, logicamente. Né? Maria, Madalena. logicamente. <risos> Maria Madalena, né, gente? Mas, assim, ele ficava intrigado. No fundo, ele ficava intrigado. E aí, um belo dia. Já o seu Jerônimo Candinho já tinha desencarnado. E nós temos uma médium aqui que desencarnou o ano passado, é a Vânia Arantes Damo, Uma médium respeitadíssima que foi esposa do Bortolo Damo, que assumiu a presidência do Centro Espírita Luz da Verdade após o desencarne do seu Jerônimo Candinho. Então foi um líder espiritual para nós aqui. A dona Vânia em desdobramento, durante o sono, se encontrou com o seu Jerônimo Candinho. E o seu Jerônimo Candinho falou, Vânia, eu gostaria de te contar um episódio que aconteceu comigo. E a Vânia, pois não, seu Jerônimo, que alegria estar com você. Né? E o seu Jerônimo disse, olha, quando eu, era encar quando eu estava encarnado, eu tinha dificuldades de aceitar ter uma mulher como mentora de todo o trabalho que acontecia em Palmeiras. Mas eu aceitava, mas eu enfrentava dificuldades quanto a isso. E aqui no mundo plano espiritual, eu tive a oportunidade de encontrá la E a Vânia perguntou, e como é que foi esse encontro, seu Jerônimo? Seu Jerônimo disse, olha, estava num campo muito bonito, cheio de flores, e de repente houve uma luz muito forte do céu se aproximando. Era tão forte que eu não consegui mais olhar, eu tive que fechar os olhos, tive que tampar os olhos, porque doía os olhos, tamanha luminosidade. Quando essa luz foi se aproximando, mesmo sem ver, eu senti que era o Espírito, era a própria Maria Madalena se apresentando a mim. Nesse momento, o seu Jerônimo chorou copiosamente, reconhecendo né, humildemente Maria Madalena como a mentora de todo o trabalho desenvolvido na cidade de Palmeiras, no Centro Espírita Luz da Verdade. Então, é, realmente, nós reverenciamos Maria Madalena. É claro que nós não, não adoramos imagens, né? não, não necessitamos mais disso, mas nós respeitamos profundamente esse espírito, nos inspiramos no processo de transformação moral e de trabalho em benefício da humanidade de Maria é, Madalena. Eu acho que se você pegar o, o cristianismo primitivo, né? é, Maria Madalena e Saulo de Tarso né? foram os dois, assim tiveram a transformação e que são assim acho que os top dos exemplos né Marcelo? Well? você quer ter um exemplo assim claro o mestre é o maior exemplo né o mestre Jesus mas em termos de é, reforma íntima de mudança de transformação Maria Madalena e, e Saulo de Tarco, né são os dois espíritos assim mais é uhum, isso mesmo ou Ivair então é, já temos, então, a ideia né, de como é que começou a cidade, como é que começou o centro espírita, e a cidade foi se formando ao redor dessa casa espírita. No início, nós tínhamos praticamente apenas espíritas aqui na cidade. To praticamente todos médicos Teve um episódio muito interessante, teve um episódio muito interessante, deixa eu só... Teve um episódio muito interessante, pai, que foi o seguinte, seu Jerônimo Candinho foi presidente do Centro Espírita em 1938, e, e aí, dois anos depois, outro trabalhador assumiu a presidência, porque o seu Jerônimo Candinho, de certa forma, é um forasteiro, né? ele era de outras terras e chegou aqui. Mas com o seu espírito de liderança, rapidamente assumiu a presidência da casa. E aí ele tinha a depois... né, Maxwell? Ele era, ele era assim, contemporâneo de, de Euripides do Bastamante. Eu, sim, sim. E aí, Ivaí, quando ele deixou de ser presidente. Pessoal, eu acho que deu algum probleminha lá, é, é normal, né? Sinal da internet, o Maxwell tá lá em Goiás, eu tô aqui em Bauru, mas vamos, vamos tentar convidar ele de novo, né? Se a gente consegue estar tá, trazendo ele de novo. Oi, Vair. Tá eu caí aqui. É, Estou tô, tô ouvindo. <risos> é. Beleza, beleza. Eu, eu não sei até onde você ouviu a história. Eu, então, eu ouvi na hora que eu te falei pra que, você que, que o seu Candinho era contemporâneo de Eurípedes E aí ele, ele, ele acaba pela liderança dele e tal. Ele assume então a presidência do, da Casa Espírita. É do isso? Centro Espírita, Luz da Verdade. É. Eu não ouvi Isso. mais, aí pode. Ah, beleza. Aí, Ivair, é o seguinte: quando ele deixou de ser presidente, que dois anos depois, houve nova eleição e outro foi presidente. Nesse, nessa época, chegou um senhor que morava em Séries, dono de muitas terras lá em Séries, e aí disse assim para o seu Jerônimo: seu Jerônimo, eu gostaria de te dar uma fazenda para você iniciar uma cidade, iniciar um trabalho espírita lá, um centro espírita lá em Séries. E ele ficou assim, inter... balançado, interessado, porque ele lembra que Eurípedes Bersanuf dizia, seu trabalho é em Goiás, mas não falou que era em Palmelo. <risos> né? E aí o Jerônimo Candinho aceitou a proposta de ir para Séries, pegou as suas coisas, vendeu algumas coisas, embalou outras e ia viajar. Aí, olha que interessante, Vair. O presidente da Casa Espírita estava doente na época, do Centro Espírita Luz da Verdade. Com dificuldades para se alimentar e tudo mais. E aí, o irmão dele chegou no seu Jerônimo e falou: Seu Jerônimo, eu sei que o senhor já está praticamente indo embora da cidade, mas eu precisava que o senhor ajudasse meu irmão que não está passando bem. Seu Jerônimo, então, chamou os médiums, moravam todos perto, né? Foi chamando os médiums, foram até a casa do atual presidente do Centro Espírita, Luz da Verdade, fizeram um trabalho lá. Quando eu falo trabalho, né? Para as vezes a pessoa que está ouvindo e não entende. É uma prece, tá? É uma prece, e nesta prece há o um atendimento aos espíritos. Muitas vezes, espíritos obsessores são atendidos e ajudados ali. Bom, fizeram então esse trabalho mediúnico, e o presidente do Centro Espírita ficou curado na hora, conseguiu se levantar, foi lá e se alimentou. Aí o seu Jerônimo Candinho disse assim, olha, eu queria aproveitar a presença dos médicos e aproveitar também a presença dos espíritos que estão nos acompanhando, e, e a gente fazer uma, um trabalho espírita, vamos fazer uma prece lá no sanatorinho. Sanatorinho é um local que foi construído para receber pessoas com a mediunidade desequilibrada ou com problemas mentais. Tinham nove pessoas nesse sanatório. Era um sanatório pequeno. E aí, o São Jerônimo chegou com toda a equipe de médiums e realizaram uma prece, um atendimento a esses nove internos. Os nove internos foram curados naquele momento. Aqueles que estavam com problemas. Toda obsessão. Estavam todos obsediados na verdade. Sim, sim. Todos obsediados e alguns com problemas mentais, inclusive, foram curados ali. E aí o Sr. Jerônimo Cadim percebeu. Algo diferente naquele dia. Mas aí retornou para casa e ele realizava um culto do Evangelho no lar diário. Quando ele chegou em casa, a dona Chiquinha, sua esposa, já estava aguardando para o culto. E no momento do culto, Eurípides Barçanuf se manifesta pela psicofonia da dona Chiquinha. E diz o seguinte, Seu Jerônimo Candim, onde você está indo? O seu compromisso é com o Palmelo, é com o Centro Espírita Luz da Verdade. E aí o seu jornal disse, mas professor Eurípedes, agora que você me avisa, <risos> <risos> eu já estava viajando, já estava vendendo as coisas. E aí, então essa, nessa oportunidade, ele teve Eurípedes Barçalufo lhe dizendo que o trabalho que ele tinha era em Palmelo. Na verdade, então, ele reencontrava. Teve esse reencontro sim, sim. aí com o Sim. E a Eurípides durante toda a vida de Jerônimo Candinho, foi um braço direito no mundo dos espíritos, viu? Estava presente nas atividades, sempre o intuído, era, era um mentor. Era um mentor. Teve um episódio interessante. Olha que episódio interessante, Ivaír. O seu Jerônimo Candim sabia da importância de se ter uma escola espírita, assim como existia a escola espírita lá em Sacramento. Só que em Palmeira não tinha aluno, tinha poucos alunos, não tinha professores capacitados, né? Então, aí ele não fundava escola. Um dia, seu Jerônimo estava se preparando para dormir, estava no escritório, lendo, e aí ele ouviu alguém chamando, falando assim: Vamos, seu Jerônimo, vamos, você está atrasado. Aí o seu Jerônimo levantou, foi lá fora, não viu ninguém, achou estranho aquilo, né? E aí, deixou passar, deitou se para dormir. Quando ele dormiu, rapidamente ele saiu do corpo, e aí viu um jovem rapaz que estava chamando ele, e continuava dizendo, vamos, seu Jerônimo, o senhor está atrasado, vem logo. E aí o seu Jerônimo acompanhou esse jovem, começaram a andar, numa, numa forma de, de espiral sobre o centro espírita, e chegaram lá em cima, em um departamento. Esse departamento é um departamento da Colônia Nova Esperança, que é uma cidade espiritual que fica situada aqui em Palmelo, acima de Palmelo um pouco. Inclusive, essa colônia espiritual, é, é dessa colônia espiritual que surgiu uma reunião espiritual, entre Espíritos, para a fundação da cidade. Essa reunião é inclusive descrita nesse livro, Palmeira, Cidade dos Espíritos, é uma intuição do Barça De uma reunião em que participava Maria Madalena, participava Ismael, participava dois padres que viveram aqui na época, que eram os secretários, Padre José Maria e Padre João Sancler da Cruz, Nessa reunião, vamos falar quem é Ismael, para o pessoal que não sabe, é governador do Brasil, né? Ismael. Isso. Coordenador do Brasil. Do Brasil. Eu, eu, eu, então, Jerônimo Candim chegou na reunião espiritual com os espíritos. Nessa reunião, estavam presentes Ismael. Eurípedes Barsanuf e alguns outros espíritos que estavam falando, Ivair, sobre a educação espírita. Aí um perguntou, o, o Eurípedes Barsanulfo perguntou para o Ismael, Ismael, é difícil a gente entrar com a educação espírita, uma vez que praticamente a educação é católica. Naquela época a maioria das escolas eram escolas católicas. Né? E aí o Ismael disse, exatamente por isso que se faz extremamente necessário a implantação de uma escola espírita na cidade de Palmeiras. E aí o seu Jerônimo disse assim, mas, mas não há possibilidade porque não tem professor, nem aluno tem. E aí o Eurípides Barçanufo virou para o seu Jerônimo e disse, seu Jerônimo, é, disso cuido eu, eu enviarei os alunos e os professores. Você constrói a escola. Porque isso, escola. nós espíritos, não podemos fazer. E aí o, o seu Jerônimo viu sobre a mesa uma planta da, da escola, que já tinha até nome, Colégio Eurípedes Barçanufa. Ginásio, na verdade, Ginásio Eurípedes Barçanufa. Que existe até hoje. Tem até hoje. Tem até hoje. Olha, mas olha só... Aí que entra a parte mais, mais assim, interessante da história. Seu Jerônimo Candim, então, viu a planta sobre a mesa. E só isso. Acordou no outro dia, determinado a construir o ginásio Eurípedes Barçanou. Mas, para isso, ele precisava da planta, que ele só viu. Ele não anotou, ele só viu a planta na reunião. E aí disse assim para o secretário que ele tinha, olha, escreve uma carta aí para um amigo meu, engenheiro prático, doutor Carizio, lá de Araguari, escreva a carta pedindo para que ele possa fazer uma planta para eu construir a escola. E aí o secretário, no momento de escrever, é, recebeu da espiritualidade a seguinte mensagem não se preocupe com a planta, ela já está a caminho. E aí o seu Jerônimo... É, cortou, peraí, um... não se preocupe com a planta, cortou, deu uma cortada. Ela já está a caminho. Ah, ela está a caminho. Ela já está a caminho. Só que o seu Jerônimo disse assim... Tá uma pulada, é, né? Olha, eu pedi... Deixa eu ver aqui. O seu Jerônimo é. disse assim, olha, eu pedi você... Para escrever uma carta pedindo a planta. Então faça isso. E aí o secretário, então, fez: escreveu a carta pedindo a planta e mandou. Essa carta leva, levava uma semana para chegar lá. Uma semana para chegar lá. Com dois dias, com dois dias, chegou um cavaleiro aqui, um rapaz montado a cavalo, com um canudo muito grande. Dentro desse canudo ele tinha uma planta. Aí ele chegou em Palmeira e falou assim, onde mora o seu Jerônimo Candim? Aí o pessoal, ah lá, chegou no seu Jerônimo Candim e falou, olha, eu estou aqui amando do seu Carísio. Ele disse que teve numa reunião espiritual com você e nessa reunião ele ficou incumbido de desenhar a planta de uma escola. Então ele mandou te entregar, e entregou a planta. <risos> Essas histórias tem que quem é espírita conhecer, não é possível. Você vê cada foi. coisa, cara. Porque, é, é, olha, é, foi na reunião espiritual. Ele manda, o um, um, um, pede, né? Na verdade, pede pro mensageiro e, e pediu. E a planta já estava a caminho, como o Eurípides falou, né? A planta já estava a caminho. Exatamente. E foi decidido lá no plano espiritual. Do plano espiritual. E aí o seu Jerônimo construiu a escola, uma escola enorme. E os professores foram chegando e vai Você sabe quem eram os professores? Você sabe quem foram, né? Não. Foram é os doentes que chegavam em Palmelo em busca de tratamento. Doentes mediunicamente, era mediunidade desequilibrada em sua maioria. Eram atendidos em Palmelo. Exatamente. E A acabava ficando não... por aqui. Olha aqui, o seu é, é... Roberto Rufino. Ô, oh, oh, Vair, o seu é. Roberto Rufino está falando o seu Carizio era vizinho dos meus pais em Araguari. Que legal, seu Roberto. Que legal. Eu não conheço, vale. né, o seu... eu não conheci, claro, o seu Carizio, mas é, nos registros aqui, o seu Jerônimo gost... é, gostava muito do seu Carizio, que era um amigo um engenheiro prático. Então, tá isso. Roberto Rufino falando aí do seu carisma. Legal, Roberto Carizinho dos meus pais, nossa Olha, essas histórias de Palmelo, preciso assim já, Você mostrou, tem um livro, né, Maxwell? Tem um livro, a gente precisa tem, Divulgar tem... mais seria... As histórias são muito interessantes pô. É, é, E só a atuação, porque Eurípides é Conhecido, né, no, no meio espírita Por todo, né, Brasil tal. Porém, essas histórias Não, né, essas histórias Muitos aí não sabem, né eu tive a honra e o prazer de conhecer, depois que eu acabei conhecendo você, através do Tato, né? A gente teve aquele contato tal, e tal, e me interessou. E eu falava assim, eu falava, ó, oh, eu preciso conversar com o Maxwell, preciso conversar com o Maxwell. Porque é muito interessante a história, essa questão de, de Palmelo ser considerada cidade espírita. Porque a gente vê o quê? É a perseguição em cima dos espíritas, é, é, é né? aquela coisa de espírita estar tá do um lado da rua, as pessoas atravessarem... Hoje não muito, mas a gente passou muito disso, né, Marcelo? E Palmelo vem na contramão de tudo isso. É uma cidade que foi criada em volta de um centro espírita, né? Tem uma mentora, Maria Madalena, né? Que é, pô, é, é uma das discípulas de Jesus ali, talvez até apóstolo, né? Vamos dizer que era considerada apóstola, porque Jesus, quando é, é, volta, parece para Maria Madalena, né? Então, quer dizer... Que história magnífica, né? Conhecer Palmelo, conhecer o Centro Luz da Verdade, conhecer essa história, né? É muito legal, cara. E mais, vai, pode trazer mais coisas pra gente. Tá muito gostoso. Olha, então tem o livro Palmelo, a Cidade dos Espíritos, né? E tem também um livro muito legal, que é Casos de Palmelo. Aí aqui, Causa. ó, traz alguns, alguns casos de médiums... É, são, é muito bacana esse livro. É um livro rapidinho de ler, você lê ele. É, o Brasil inteiro procura Palmeiro. O Brasil inteiro. Vocês recebem é, vis, é, visitas, para vocês têm um, uma equipe de cura aí muito, né? Dedicada, médiuns assim, né? É, Prontos, especialistas Para isso mesmo, né? para atender esse, essa questão mesmo da desobsessão. Vocês trabalham mais com desobsessão, com cura espiritual, mais isso aí, né? E vocês recebem, provavelmente recebem visitas do Brasil inteiro. Não tem como, né? Palmelo vive praticamente, vocês têm 2 mil e poucos habitantes, mas deve ter época de chegar 3.500 pelas pessoas que chegam a Palmelo ou não? Cortou no finalzinho. O que, que você perguntou no finalzinho aí? Que eu falo que Palmelo tem. Você falou pra mim que tem quase 3 mil habitantes, né? mas tem, deve ter épocas aí que você, a cidade passa de 3 mil habitantes, pelas pessoas que vão em busca de, de atendimento? Sim, sim, Ivair. É que antes da pandemia, né, Ivair, é, devia passar por Palmelo umas 400 pessoas por final de semana. final de semana era bem movimentado, de pessoas buscando né, o atendimento da psicografia, buscando os trabalhos de cura espiritual, de cirurgia espiritual. Essa atividade de cirurgia espiritual já tem muito tempo que acontece, desde a década de 50. Na época, Ivair, época em que os médiums estavam muito ligados aos fenômenos, aos processos de materialização, aqui em Palmeira não foi diferente. Mas aí houve uma orientação espiritual de que fosse utilizado os fluidos desses médiums em benefício das pessoas doentes. Então que deixasse de fazer reunião de materialização para fazer reunião de cura espiritual. E aí começou, então, na década de 50, as cirurgias espirituais. E tem até hoje, acontece da mesma maneira, sofreu algumas é, pequenas modificações né, na estrutura, mas basicamente funciona do mesmo jeito. Então, aqui em Palmelo, a cirurgia acontece quatro vezes na semana. Então, Ivar, e aí, então foi dessa maneira que iniciou o trabalho de cura em Palmelo. É interessante ressaltar, Ivaí, que uma das coisas que me encanta, me encanta particularmente nessa atividade, é que não há o médium curador, não há aquele médium curador, é, que executa todas as curas Todas as cirurgias é, Assim, Eu não vejo problema nisso né? Nós temos muitas casas espíritas Em que existe um médium Que faz as cirurgias Mas é interessante Eu gosto dessa, desse, desse estilo aqui em Palmelo Em que não há um É um grupo É um grupo São vários médiums Palmelo hoje deve ter uns 25 médiums de efeitos físicos para cirurgias e tratamentos. Então, o dia que um não pode ir, tem vários outros para o trabalho. Mas, normalmente, esses médiums não faltam às atividades. Afinal de contas, a mediunidade não é um dom, é uma misericórdia que Deus dá a cada um de nós para o resgate das nossas dívidas e para o aprimoramento espiritual. Ô, Marcelo, então, você, é... sabe que aqui... ah. você sabe que aqui a gente tem o doutor William, né? Ele é um médium também, é, é o presidente do nosso centro, e ele que criou o grupo de cura, né? Da, é, temos, então, a fluidoterapia, às quintas e sextas-feiras, que já não é tão mediunizado, é mais é, a questão da, da fluido mesmo, do tratamento ali. E, e, e o doutor William que atende no grupo já mediunizado, já é outro grupo, né? Que tem o grupo do Zé Augusto e o grupo do doutor William. E, e a gente não tem tantos médiuns assim como vocês têm aí em Palmelo. Mas você vê a procura é enorme, você vê a necessidade, é muito grande. Não tem condições de atender. O doutor ele atendia às as, as sextas, né? É, e as, não, às as quartas. Aí precisou abrir agora para as sextas e já estão se falando, tentando abrir. É, é, aos domingos também, ou às terças, porque não, é muita gente, cara, necessitando, né? Você vê como que é, eu imagino mesmo você falando aí, porque a gente vê aqui no nosso, no nosso centro. Porque o Chico, na verdade, só tem 10 anos. Apesar de ter uma longa história da família Previdelo, de mais de 80 anos, né? Da fundação do primeiro centro, Paz, Luz e, e, e, e Caridade, em 1947, se não me engano. Porém, o Chico Xavier só tem 10 anos no nosso centro, né? Então, você vê que tudo está começando, é mesmo, mais ou menos assim que nem vocês aí, né? Tudo orientação pelos mentores, pelos tutores a gente vai seguindo as orientações e vai, vai, vai, vai criando né, os setores e tal. E eu vejo aqui a necessidade, eu imagino o Palmelo como vocês devem... E é, e é muito gratificante, né? Vocês receberem pessoas buscando esse, essa cura, buscando, é, é, reconhecendo o Espiritismo como né, um... um o meio de se de, se, de se melhor de se curar assim né Marcelo. isso mesmo vai um detalhe interessante que a gente não falou porque não dá tempo de falar tudo né é, é que aqui em Palmeira existe o que o que nós chamamos de ponto geomagnético esse ponto geomagnético é uma espécie de centro de força do planeta Assim como nós temos os, os nossos centros de força, os chakras, a Terra também tem os seus. E aqui em Palmelo, há um desses centros de força, que é um ponto de convergência e de divergência das forças magnéticas da Terra. Bom, o que isso significa? Isso significa uma movimentação energética muito, muito interessante. Médiuns sensitivos quando estão em Palmeiras, conseguem perceber essa energia diferenciada. E isso é propício para os atendimentos, para os tratamentos e as cirurgias. É muito interessante ver a facilidade com que se realizam os, os trabalhos espirituais, a facilidade com que o médium incorpora, a facilidade com que esses espíritos utilizam os fluidos do médium, os fluidos da natureza no, na cirurgia espiritual, nos tratamentos espirituais. Então, esse é um ponto muito interessante, esse ponto geomagnético da Terra. Há, inclusive, locais aqui em que, quando chegamos com a bússola, a bússola fica desorientada. Ela fica desorientada. Então, é um ponto muito, de energia muito forte. E você com certeza, Recebem espíritos de outro planeta aí, né? Equipes espirituais de outros Sim. órgãos. Vem auxiliar também no tratamento aí, né? Com certeza vocês recebem, né? Certamente, é. certamente. É, é, uma coisa interessante aqui é essa cidade espiritual que tem aqui, próxima a Palmeira que é a Colônia Nova Esperança. Essa, essa cidade espiritual está descrita no livro Moradas Espirituais, da Vânia Arantes Dam. Ela, em desdobramento, é, enquanto dormia, né, ela visitou 20 colônias espirituais e depois ela colocou no papel tudo o que ela viu e aprendeu nessas colônias. E aí virou um livro. Então a colônia Nova Esperança está descrita lá. É a colônia da estatística planetária. Olha que interessante. Todos os espíritos que estão no Orbe terrestre têm uma ficha na colônia Nova Esperança. Daí vai ir. Daí a facilidade, a relativa facilidade no trabalho de psicografia que acontece aqui. Nós sabemos que no na psicografia, na comunicação dos espíritos, como disse o Chico, né, o telefone toca de lá para cá. O espírito se manifesta. Né, quando há a oportunidade quando há o merecimento da família e tudo mais. Em Palmelo, nós, comuni nós contatamos a equipe espiritual para saber a notícia de algum espírito desencarnado. Então, mas por que, que isso acontece de forma mais natural? Porque nós estamos na colônia da estatística planetária, em que se encontra o registro de todos os espíritos. Então, chega alguém... Que, que, que é a notícia do seu avô que desencarnou há 20 anos. E aí, os médiuns de psicografia se colocam à disposição do trabalho e a equipe espiritual busca nos arquivos esse espírito para saber onde é que ele está. Se esse espírito tem condições de vir e deixar uma mensagem, assim é feito. Se não tem condições de fazê-lo, a própria equipe espiritual, responsável pela psicografia, traz informações a respeito desse espírito para poder consolar a família, para poder informar a família desse ente querido. Então, isso é muito interessante também. É, praticamente, praticamente, vai, todos que buscam a psicografia recebem uma notícia. É Palmelo, na verdade, então ninguém volta sem resposta. Você sempre você vai procurar, você vai ter uma resposta. Se você não conseguir uma psicografia, né? mas vai saber onde está, o que aconteceu, né? Se já reencarnou, se não reencarnou. Né? Exatamente. Quem vai ter exatamente exilado? Tá sendo exilado, por exemplo, às vezes, olha, ele não está mais na Terra, ele foi exilado. Infelizmente, sim, sim. né? É. Em pouquíssimos casos retornam sem resposta. Eu, eu lembro de um caso, por exemplo, em que uma pessoa veio pegar a psicografia a pedido de um amigo. Então essa pessoa não conhecia o espírito. Não conhecia. Né? E no momento da psicografia, o próprio espírito é, não, não deixou a mensagem. Porque disse, não, infelizmente eu não sei quem é essa pessoa. E não deixou a mensagem. Olha, e aí, é. e aí o, o médium se levantou e falou, olha, busque é, lá no salão essa pessoa que pede notícias desse espírito e verifique, por favor, a relação familiar que existe. E aí foi lá e falou, não, na verdade eu, eu não, não conheço esse espírito, eu vim a pedido de um amigo. E aí esse voltou sem respostas, mas na maioria dos casos há respostas, há orientações, né? Só que é um trabalho presencial. E já foi, já foi um trabalho realizado por cartas. Vocês, né? vocês, não, não, vocês não, filma esse esse trabalho. vocês não filma, não tem ainda, né? Não. não, não. A realidade não permite fumar. Porque não permite e vai e vai ir. É, não, é, não, na verdade. Eu acho que não, não teria, não teria porquê também. Na, na atividade de psicografia, não há qualquer registro de, de filme, de vídeo. É, ficam mesmo na, na cabine, na sala da psicografia, os médios da psicografia e mais uma pessoa que fica lá em sustentação, em prece auxiliando. É, os médios de psicografia aqui são, em sua maioria, médios de psicografia intuitiva, intuitiva. Então, não é psicografia mecânica, em que o espírito vem e utiliza a mão do médium. Então, como é intuitivo, forma-se no campo mental do médium as informações e ele vai transcrevendo isso para o papel. Então, é um trabalho que exige muita concentração, muito equilíbrio e vibração para que possa ocorrer. E, às vezes, a, a transmissão dessa atividade pode, de certa forma, levar a algumas dificuldades. A mediunidade da psicografia é realmente muito sensível, né, vai Não é tão fácil, então existe um cuidado muito grande. Já houve, já houve né, época em que esse trabalho acontecia de forma à distância, por cartas, mas... É... Infelizmente, a gente não conseguia dar conta da quantidade de cartas. Então, a equipe espiritual solicitou que atendêssemos apenas à medida que a gente tinha condições de atender. Então, apenas presencial. Marcoel, e, e vocês têm hotel aí, se a pessoa quiser chegar em Palmelo para conhecer o, o Centro da Luz da Verdade, tem a cidade, deve ter onde vocês recebem e então, tal, né? Para facilitar a vida das, das pessoas que veem. Provavelmente vê a nossa live e queira ir para o Palmelo, né? Agora tá difícil, por causa da pandemia, mas a gente sabe que isso aí também passa, né? Tudo passa, Maria já disse. E, e como é que é, Marcelo, para a gente ir para o Palmelo? Eu e minha esposa, com certeza, uma hora a gente vai chegar aí. Não sei quando, mas é uma hora a gente vai chegar. Olha, Vair, a Palmelo é uma cidade, então, que tem 20 ruas, 20 ruas, tem é, 2.300, 2.400 habitantes, mas tem seis ou sete hotéis. Então, a rede hoteleira né, é grande, se for considerar movimento. o tamanho da cidade. Precisa um movimento. Cara. Tava... Movimenta, movimenta. Então, a pessoa que vem a Palmelo, ela precisa é, entrar em contato com a rede hoteleira e ficar no hotel, ou alugar uma casa, que seja, né? E também há casas gratuitas, não fornecidas pela Casa Espírita, mas por trabalhadores da Casa Espírita. Que nós, é, tem o um nome de casa de apoio, em que recebe pessoas de outras localidades que não têm condições de pagar um hotel, ou que não querem pagar um hotel, podem ficar nessas casas de apoio, gratuitas. Que, é, a casa de apoio ela só exige que você é, leve a sua alimentação. Né? A estadia é gratuita. Existe também um outro, uma outra casa chamada Espaço de Amor. Esse Espaço de Amor é gratuito totalmente, não, cobra, não tem nem alimentação. Eles arrecadam por doações e alimentam as pessoas que estão ali. Bom, por que, que acontece isso? Porque quem vem para o tratamento, vai fica muito tempo... Porque o, o tratamento aqui, se for fazer uma cirurgia, ele leva até 14 dias. Até 14 dias. Se for fazer uma cirurgia, se for um procedimento mais simples, uma microcirurgia, por exemplo, aí isso pode ser feito em dois, três dias. Mas a cirurgia exige que a pessoa fique aí até 14 dias. É, mas aí, aí no caso ela tem que ir primeiro ver o né, que é o caso dela, certo ó seu caso é esse para depois definir então o o tempo exatamente que vai ficar, né? esse nós temos uma triagem né essa triagem a gente chama de raio x espiritual é um trabalho que acontece às quintas e aos domingos e existe uma equipe de médiums e hoje o médium que coordena esse trabalho é a dona Marli Garzoni ela é vice-presidente da nossa casa Espírita. e ela ela incorpora, recebe o doutor Ciro, que é um médico espiritual, e ela vai indicar para o paciente qual é o seu diagnóstico e qual é o prognóstico. Então, o paciente assim, chega e fala, ó, oh, você tem um problema no fígado. Então, isso aí é caso de cirurgia espiritual ou é caso de microcirurgia. Então, ela vai falar qual o tratamento adequado. Esse é o raio-x espiritual. Está suspenso durante a pandemia, o raio-x espiritual e a cirurgia presencial. Mas a cirurgia à distância segue ocorrendo, acontece toda sexta-feira, e é um trabalho que tem crescido muito e Nós temos, para ter uma ideia, aproximadamente 1.500 dispositivos conectados simultaneamente durante a transmissão do tratamento. Nossa, que coisa que legal. Grandiosa. É, e Vamos assim, lá. é interessante que. Ah. Não, pode terminar. É interessante te que. Assim. É que nós estamos, estamos nesse, tratamento, internet, é. nesse tratamento à distância, muitos médiuns de outras casas espíritas passaram a trabalhar, a auxiliar com a mentalização. Legal. É, isso aí também que eu queria te perguntar, para a gente estar tá terminando, e se uma equipe, por exemplo, do Chico, quisesse conhecer o trabalho de vocês? Agora não, porque a gente sabe que a pandemia, você mesmo falou, está suspensa só a distância. Mas voltando, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aí, uma equipe quiser acompanhar esse trabalho, pode, por exemplo, né uma equipe de três, quatro médios, de Bauru, eu estou dando um exemplo, mas pode ser do Brasil todo. Sim, Quem pode. É pode, mesmo, sim, pode. Pode, pode, que legal. Pode, basta é. procurar a direção da casa espírita, né, explicar a situação e dizer que quer acompanhar. E aí pode acompanhar, o dirigente explica todo o processo, como funciona o, tratado, o processo de cura, as atividades que são desempenhadas. Então, com certeza, a gente recebe muitas pessoas assim, que vêm para ver como funciona, né, para poder levar para a sua casa espírita, casa... ou levar algumas ideias, né. Que legal. Pô, é uma pena, cara. uma delícia, foi uma delícia conversar com você, né? Só tenho que te agradecer, eu sei que você está sempre aí com muita é, é, tarefa no centro, você é um trabalhador bem ativo aí, né? A gente vê, eu sei porque eu sigo o centro, eu sigo você, então a gente vê que você está sempre atuando aí, né? Que legal, né? Que trabalhador maravilhoso da, da Seara. E eu só tenho que te agradecer em nome do nosso presidente, da nossa Casa Espírita, né? O Chico Xavier dos Trabalhadores... Tá de portas abertas para você, né? para o pessoal do, do, de Palmelo, da Luz de Verdade também. A gente também tem um trabalho de cura muito interessante. Uma hora também a gente pode voltar numa outra live, também está conversando e trocando figurinha. Eu só tenho que te agradecer, te agradecer muito, viu? Muito obrigado, meu amigo, pelo trabalho que vocês desempenham aí, pelo trabalho que vocês fazem pelo Espiritismo, por todos, né? pelas pessoas que necessitam e precisam. Muito obrigado, viu? Gratidão. Muito bom! Olha, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, na casa de Chico Xavier, <risos> né? fico muito feliz, é sempre uma alegria falar sobre Palmelo, falar sobre as atividades que acontecem aqui, é, é realmente uma casa espírita é, que acolhe o trabalhador, eu fico muito feliz de ser um dos, desses trabalhadores, tá bom? E agradeço... Estou sempre à disposição para quando precisar, quando quiser bater o um papo. Estamos aí. Tá bom. Ah, Eu te agradeço. Teve uma senhora que, acho que uma pessoa perguntou do trabalho de cura distância. A gente tem um site que a pessoa pode se inscrever nesse site, que é palmelo.org palmelo.org É, e quem para de Paulu, que está e eventualmente quiser também, pode mandar no IGVT aqui, no... Né, no... No, no, no Instagram mesmo, do centro, e a gente encaminha para os responsáveis, para o atendimento paterno para a necessidade que a pessoa está procurando. Aí fica mais fácil, né, Maxwell? Então tá bom, meu querido. Isso mesmo. Obrigado. Viu? Um abraço. Eu tenho certeza que o Tato também está te mandando um abração. Viu? Valeu. Alô. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.